Olá! Boa noite! Estamos começando mais uma live E vamos falar da palavra de Deus Trazer uma mensagem essa noite Para os nossos corações Corações sedentos de Deus Sedentos da palavra, sedentos da água, da vida Sedentos do poder Que emana dos céus Vamos glorificar o nome do Senhor Nessa noite Nessa tarde, nessa manhã Neste dia Tá querido, convidar amigos. Graça e paz, povo abençoado deste planeta Terra, estamos aqui nessa noite por ordem, ordem do Senhor, do Senhor Deus, para fazer aqui hoje comunicar a palavra do céu. Amém. Então, nós estaremos falando das coisas de Deus, dos mistérios de Deus, tais como eles são. E iremos pregar a palavra, a palavra de Deus, glória a Deus, ok. Isso um dia sem fazer, mas hoje estou aqui de volta Para podermos Falar das coisas do, do reino de Deus, amém? Glória a Deus é, Lucas capítulo 15 Nós vamos Vamos Lucas capítulo 15 Graça e paz da parte do nosso Senhor e do Salvador Jesus Cristo O qual nos deu Poder, benção E nos fez andar segundo a presença da sua vontade O texto de Lucas Evangelista Lucas No capítulo 15 a partir do versículo 11 Diz assim a palavra de Deus Aqueles que queiram Acompanhar comigo Está convidado A acompanhar a leitura Na sua Bíblia Diz assim a palavra de Deus E disse Um certo homem tinha dois filhos E o mais moço deles disse ao pai Pai da minha parte da fazenda que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda e pouco dia depois o filho mais moço mais novo ajuntando tudo partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda todos os seus haveres é vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual, o mandou para os seus campos apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome Levantando-me, eu Irei ter com o meu pai E diz-lhe, pai Pequei contra o céu e perante ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Faz-me um dos teus trabalhadores Um dos teus servos e levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro servado e matai e comamos e alegremo-nos. E trazer, é, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho que estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa. Ouviu a música e a dança e chamando um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo e ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo mas ele se indignou, o rapaz mais velho ele se indignou e não queria entrar e saindo o pai estava com ele existia com ele para que ele entrasse... Para juntos... Se divertirem... Então... Mas respondendo ele disse ao Pai... Eis que te sirvo há tantos anos... Nem sequer transgredi o teu mandamento... E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo por este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, é, mataste-lhe o bezerro servado, e ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos com a volta do teu irmão, porque ele estava morto fechado achado. Foi breve, viu? Estava perdido e foi achado. Mas era justo que fizéssemos isso e nos nos porque ele reviveu e está conosco. Amém. Esse texto bíblico que Lucas, o médico Lucas, é, registrou, aqui é uma parábola que Jesus usou tantas, né? Usou tantas para que as pessoas entendessem. Aquilo que ele estava explicando, que as pessoas às vezes não conseguiam capturar. Então ele usava simbolismo mas vamos ver então aqui, esse homem, o pai, faz uma leitura, preste bem atenção queridos, ele faz uma leitura da crise de maneira positiva, aquele que viu o filho embora, que abandonou tudo e foi, ele não perdeu a esperança de que ele voltasse, então ele fez uma leitura positiva, porque apesar de ele estar perdendo, ele não se deixava perder. Aqui está o grande segredo para vencer em tempo de crise, como nós estamos vivendo no agora. Amém? ...sejam atentos... Glória a Deus... ...quem estiver ao vivo... ...assistindo... ...quiser curtir... ...pode mandar o... A, ...a sua like... ...coraçãozinho... qualquer coisa que você queira botar... vamos enfeitar a tela por favor... Que aí nos dá mais. Aí eu sei que tem alguém comigo, né? Porque não estão quase se manifestando as pessoas. Obrigado. Pois muito bem. Apesar dele estar perdendo um filho, a leitura dele não era essa. Aqui está o grande segredo para vencer em tempos de crise. Ele faz uma leitura positiva porque. Ele não disse, ele não desistiu dos seus projetos. A maioria de nós tem sido fraco. Começa um projeto com um grande objetivo e nos primeiros percalços, e a vida tem percalços, as pessoas desistem acham que não vai dar certo porque elas não têm competência já se acham incompetentes antes de tentar esse é o grande erro do ser humano porque como teólogo não estou dizendo para minha glória isso para a glória de Deus dia eu sou teólogo eu estava nesse, nesses dias últimos agora estudando e meditando e eu descobri uma coisa importantíssima relatada nas entrelinhas de alguns estudos, que o homem tem poder. A oração, por isso que Jesus disse muitas vezes no Evangelho, nos evangelhos, que se nós pedirmos qualquer coisa em concordância, duas pessoas se unirem para orar, levem as mãos concorda Com a oração um do outro Ele disse Se pedirem em concordância Será feito por meu Pai que está no céu Seja o que for Quer dizer, não há barreira, não há limite Existe poder E o homem não compreende Existe uma coisa que eu não vou pregar aqui agora Eu vou fazer Provavelmente um, um áudio Um vídeo Para postar Que ainda não comecei Eu vou começar a postar No... YouTube a respeito de Enoque, que ninguém fala sobre Enoque. E a história de Enoque, história escrita nos livros apócrifos e livros reais verdadeiros, só não foram autorizados pelo Espírito Santo para ser colocado na Bíblia. Mas fazendo que o próprio Enoque escreveu, a maioria no livro. E ele fala do poder. O próprio Enoque foi ao céu, foi ao paraíso, 11 vezes. Mas o tema hoje não é, aqui não é esse. Então eu quero que vocês fiquem atentos para isso. Porque na verdade tem muita coisa. Por isso um, um sábio disse. Há mais coisas entre o céu e a terra de sonho a nossa filosofia. De verdade, há poder à nossa disposição e nós não conhecemos. Nós não sabemos utilizar, não sabemos como é que oramos para descobrir isso e receber, porque o Senhor diz: quem bate, se abre; quem pede, recebe. E Jesus não é maluco. E Jesus não é mentiroso Então tudo que ele disse eu creio e Se você tiver cabeça e juízo Você também crerá, querido Então, dando continuidade é, Nós temos que aprender que Nem tudo na família Sai como nós planejamos se fosse da nossa vontade de foro íntimo, a nossa família seria totalmente ajustada. Marido, mulher, filhos e parentela, tudo organizadinho, direitinho. Mas na verdade, não é assim. Porque nós lidamos com cabeças diferentes, com pessoas que pensam diferente. Mas não é só isso. É falta de uma série de coisas que no conjunto dá uma palavrinha chamada obediência filhos não obedecem pais marido e mulher não se dão direito, qualquer coisa eles estão se arranhando e brigando precisam meditar muito mais na palavra de Deus porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela traz fórmulas de resolução de problemas. Porque Deus fez tudo perfeito. E ele tem a solução para tudo. isso que você está pensando aí, meu querido, agora. É, pastor, mas, mas eu tenho certeza que para o meu caso não tem. Para o meu caso com a minha esposa não tem mais solução. E a mulher está pensando, no meu caso com o meu marido, já acabou há muito tempo. Quem disse? Você está tá colocando um ponto final nessa história aí. Quando você pode restaurar isso com a oração verdadeira e crendo, coloca a tua fé em ação. Fé é dono de Deus. E dom de Deus é coisa fortíssima. Aproveita e usa. Então eu vou focar um pouco mais nesse pai do que no filho, mas nós vamos falar em respeito dessa família aqui. Então vamos lá. Nós temos que aprender que nem tudo na família... Sai como nós planejamos. Esse, esse filho pródigo... Tinha mais motivos... Para se rebelar... Do que para ficar? Será que tinha? Se nós formos colocar na balança... Os motivos desse jovem, pelo menos o que está relatado na Bíblia... Ele tinha muito mais motivos... Para se rebelar contra o pai e o irmão. Para poder ir embora. Ele não tinha nem problema nenhum na verdade. Mas o ser humano é assim. Eu digo que ele não tinha nenhum motivo. Para se rebelar e tudo para ficar. Nunca se rebelaria se ele parasse para meditar. E, e ver que o que ele tinha... Era da divã de Deus... Mas ele quis ir embora... Pegar tudo que tinha... Que não era dele... Era do Pai... Quem trabalhou para construir... O que tinham... Foi o Pai... Ele pode ter ajudado... Mas a parte que ele cabia... Talvez nem fosse o tanto que ele levou... Mas as pessoas se acham no direito... De reclamar de tudo... Inclusive de Deus... Faz uma oração... Duas orações... Três... Não recebe Aí logo Deus tem o tempo dele de agir E aí diz Ah, Deus não está não me ouvindo Deus não, não vai me ouvir Isso não vai dar certo Começa a votar um por Deus Você não está sabendo orar Vai meditando a palavra Para descobrir os segredos Do poder da oração Os segredos do, Daquilo que Deus fez Para que cada um de nós tenhamos poder para que tenhamos poder para mudar situações, mudar a vida dos outros mudar tudo e principalmente as nossas vidas espero que você esteja meditando nisso é, ele tinha na verdade um campo com novilhos uma casa é, para voltar ele tinha irmão, esse jovem. Ele tinha boa música, ele tinha boas vestimentas, muitos empregados à sua disposição, ele tinha muita coisa a seu favor. E ele procurou alguma coisa contra que ele nem sequer achou, resolveu ir. E o ser humano é assim, então nós precisamos pensar nisso e, e mudar. A nossa maneira de reagir e de agir... De agir e de reagir... Porque Deus está... Esperando que vocês Busque da maneira certa... Para Ele fazer na tua vida... Não se desespere, querido... Você que está pensando que o seu problema... É insolúvel... Você está enganado... Eu garanto isso... Está enganado... Deus vai resolver o teu problema... Deus vai consertar a tua família. Deus vai tirar o teu filho do craque. Vai tirar o teu filho da droga, do latrocínio, das gangues. Vai trazer o teu filho para dentro de casa para ser obediente, para ser uma família restaurada. Deus fará. O teu filho vai voltar é antes de sair. E se já saiu, vai voltar para se consertar e andar contigo segundo a presença da vontade de Deus. Deus fará isso, eu creio. E nós vamos orar sempre para que essas coisas continuem acontecendo no seio da família. E principalmente da família cristã, que anda com Jesus. Ou deveria andar, porque anda meia boca na frente das pessoas, são cristãos. Por trás fazem coisas loucas. Vamos buscar conceito para as nossas vidas. Porque um pai faz tudo para um filho investe tudo nele e de repente não sai como ele planejou. Sabe por quê, gente? Sabe por quê, irmãos? Sabe por que você, meu amigo, que nem crente está é, aí assistindo hoje, foi Deus que te colocou, te colocou aí para que você ouvisse isso? Para que você se encaixe na tua família e encaixe a tua família naqueles planos que você imaginou um dia para ser na, na vida dos seus Então tudo Que você planejou para o teu filho Vai acontecer E de repente Não sai como a gente planejou Sabe por quê? Porque por melhor Que eu faça Por mais caprichado que eu faça Isso Isso não lhe tira o direito ao livre-arbítrio. Eu tenho que aprender a respeitar o direito do meu filho. Eu tenho que respeitar o direito da minha esposa. Eu tenho que respeitar o direito do meu, do meu sobrinho, do meu vizinho, do, do meu irmão. Eu tenho que respeitar o direito dele. Se ele quer fazer errado, é problema dele porque ele não quer ouvir. Mas eu não posso simplesmente... Querer mudar a cabeça dele como se eu fosse juiz eterno de todas as coisas e comandar essas cabeças das pessoas. Este pai deu uma lição. O filho quis ir. Você quer ir mesmo, meu filho? Quero, eu quero que é meu. Ele liberou. Um homem de cabeça sã um homem que respeitou a vontade do filho sabendo que ele estava cometendo besteira ele tentou falar sobre isso mas o filho não queria ouvir então ele liberou, deixou ir o direito de escolherem nós temos que permitir porque Deus nos permite e vou dizer uma coisa forte para vocês Deus nos permite ir para o inferno se nós decidirmos ir se nós tomarmos a decisão de ir para o inferno Deus vai permitir Por quê? Porque ele não vai intervir na tua vontade Ele vai te dar conselhos Ele vai mandar profetas Ele vai falar a palavra dele contigo Ele vai mandar até jumenta Para falar contigo Como falou com o Balão Mas ele não vai te segurar Ele vai te tentar Demover a ideia de fazer o errado Mas se você insiste é fazendo o errado vai deixar você fazer porque isso é livre-arbítrio é direito de cada um e Deus respeita o direito de cada ser humano de cada pessoa e por que nós queremos mandar o direito das pessoas não podemos o direito de cada um é o direito de cada um nós podemos no máximo aconselhar orar Ajudar a estender a mão. Dar o ombro quando ele voltar arrependido. É um o máximo que nós podemos fazer. Na verdade é isso. E esse homem nos dá essa lição maravilhosa. Faça sempre o melhor que você puder. Para que amanhã não sofra de arrependimento. De culpa de não ter feito. Eu entendo porque Jesus lavou os pés dos discípulos e principalmente os pés de Judas. Hoje eu entendo porque ele lavou os pés de Judas. Por quê? Porque ele vinha lavando de cada um, podia ter pulado Judas passado para os outros... mas ele não queria... sofrer com a dor do arrependimento... Jesus... a dor da culpa... de ter feito... acepção... e pular do Judas... ele não fosse perto de Judas... sabendo que Judas... já ia traí -lo. quando Judas chega... Jesus diz... amigo... Quando ele chega lá no Getsemane... Lá no Jardim... das Oliveiras... E... Para entregar Jesus Cristo... Jesus diz para ele... Amigo... A que viestes? Sabe, sabe, é, sabe o que, que Jesus estava dizendo? Para ele? Amigo, se você... Desistiu de mim... Eu não desisti de você. Isso foi o que Jesus estava dizendo nas entrelinhas para Judas. Amigo, se você desistiu de mim, eu não desisti de você. E ele deu a chance e a oportunidade para que Judas se arrependesse. Judas só morreu e perdeu a salvação porque ele não foi homem suficiente para encarar Jesus e se arrepender. É o que muita, muitos de nós têm feito. Fica com vergonha de pedir perdão depois de ter feito o erro a sujeira e não tem coragem de pedir perdão. É preciso que nós tenhamos coração quebrantado. Para viver uma vida bonançosa em família, precisamos da estrutura de família. Precisamos da estrutura de cristão e respeitar o direito dos outros. E respeitar o livre-arbítrio Jesus fez isso Deu lição para nós o tempo todo Esse homem aqui É uma descrição de Jesus Cristo Dessa história Esse homem é o um pai É Deus O filho Somos nós que erramos E que, e que até às vezes Queremos brigar com Deus Amados Faça o melhor... Para as pessoas... Não, não espere... Que elas venham retribuir... Elas não... Retribuirão... De cada dez... Um volta... Apenas... Então lembre disso... Olha... Deixa eu falar para vocês... A história de um garoto... Para ilustrar um pouco aqui... Porque... Para não ficar cansativo... É, vou contar uma história para vocês... Olha para o Ricardo e diz Meu irmão, eu te amo muito E não quero nunca ficar longe de você Falando para o Júlio, o irmão dele Isso aqui é uma outra família que eu estou colocando aqui dentro Fala para o pai No canto No canto do quarto Sua mãe abraça-o e ele diz que está preocupado com o comportamento do filho o, o, A pessoa que eu falei aqui, o Ricardo, é o pai Aí a, ele disse que está preocupado com o comportamento do filho Dormiu com papel na mão Com a mão fechada e um papel dentro da mão Ontem à noite Deus veio falar comigo Disse o garoto Ricardo, não se envergonhe De amar o seu irmão Ele disse O senhor veio falar com ele e disse isso Não se envergonhe de amar o seu irmão Papai O senhor de tanto trabalhar Se esqueceu de viver O garoto dizendo Mamãe, a senhora é a, é a melhor mãe do mundo. O pai, o pai do filho pródigo, não chorou por causa da dor do recomeço, porque ele fez tudo que era possível, tudo. O filho estava saindo, mas ele não disse nada. Se vai sair, e voltar. A, a porta vai estar fechada. Não falou nada disso. E a porta da reconciliação deve estar sempre aberta. A porta da reconciliação deve estar sempre aberta. É isso aí Sempre aberta Para quando alguém te ferir E voltar arrependido Você poder se reconciliar com ele Porque a porta vai estar aberta Nunca deixe morrer a esperança Dentro da sua casa E do seu coração Vinha ele ainda longe Quando seu pai o avistou quando o pai o avistou, vinha longe ainda. O pai chama um dos trabalhadores e manda buscar o quê? Um vestido, um anel, uma sandália nova, um bezerro cevado. Ele tinha o quê? Guardado dentro do peito. Esperança. Esperança. Vestido, anel, sandália nova, bezerro cevado, ele estava aguardando todos os dias. Ele não havia perdido a esperança de que o filho voltasse. Seu filho nunca vai que respeitar se você não construir relacionamento com ele. Se você fizer como a maioria dos pais tem feito hoje em dia, sai de manhã cedo, nem fala com os filhos, nem vê os filhos, estão dormindo, os filhos vão para o colégio e não vê, então passa o dia no trabalho, quando chega à noite, chega cansado, já não conversa com os filhos, aí vive aquela coisa que passa um pelo outro, não existe relacionamento e esse é o problema de muita gente que não consegue vitórias porque não tem relacionamento com Deus nós precisamos ter intimidade com Deus temos o nosso cantinho no quarto para todos os dias nós nos ajoelharmos lá ou colocar aquela no chão e falar com o papai conta os teus problemas agradeça pelo que ele tem feito para você Agradeça porque ele está sempre zelando e velando pela tua vida E você às vezes acha que não Ainda quer achar que ele não está fazendo o que você merece O ser humano quer ser muito merecido Mas na verdade nós precisamos fazer muita coisa Para merecer outras coisas Muitas vezes falta graça E então... Investimos as coisas e invertemos as coisas de valores e queremos preencher nossos filhos com carrinhos, com celulares, com PlayStation, com computador. Queremos comprar os filhos para preencher os buracos que deixamos na sua alma que deixamos com os nossos afazeres do dia a dia. Quando falo graça, amados, então petrifica a alma e o coração da família, porque a graça não está tão abundante como deveria estar. Na casa do filho pródigo, tinha tanta graça que que falta em nossos lares em nossa comunhão com Deus em nossas famílias está faltando lá, tinha muito porque este pai sabia respeitar os limites e viver a graça então terminamos nossa vida é, abandonando em um asilo culpando os outros abandonados em um asilo culpando os outros... porque... faltou graça... na sua vida... e na sua família... você só chega... até onde seu sonho chegar... não pare de sonhar... nunca pare de sonhar... construa um ambiente marcado pela graça... na cultura judaica quando um filho pede a sua herança antes do pai morrer, ele está dizendo, você não representa mais nada para mim. É o que o filho está dizendo para o pai. Quando ele pede a herança antes do pai morrer. Para mim, você morreu. É o que ele está dizendo o filho. É... E tirar um, tira um terço, entrega para os filhos que desejam a sua parte, isso é graça, favor imerecido. merecido. Graça é favor que não se merece. Graça é tratar o outro de uma forma que ele não mereça. Graça é tratar o outro melhor do que ele trata você. Ele vai e gasta tudo, aquele rapaz. O pai corre ao seu encontro quando ele volta. E pula no pescoço do rapaz. Do rapaz ingrato. Do rapaz que pediu a sua parte. Do rapaz que foi embora. Do rapaz que gastou tudo... Com, com, com dissolução, com prostituta, com bebedice, com todo tipo de coisas erradas. Esse mesmo rapaz, quando volta arrependido, o pai corre, pula no pescoço, abraça e beija. Por quê? E aí então ele diz: Eu não te disse? Vai te lembrando das coisas que eu te falei. E assim o Senhor faz conserto conosco. Nós desagradamos a Deus. Mas Deus nos recebe de volta sempre que nós nos arrependemos. Às vezes nem nos arrependemos totalmente como deveríamos nos arrepender. Será que não está faltando graça em sua casa, querido? Será que não está faltando você entender que precisa respeitar o espaço do teu filho, o espaço da tua esposa, o espaço do teu marido, o espaço dos que convivem com você? porque cada pessoa tem direito a livre-arbítrio. Nós não somos juízes de causas especiais, é, não de causas especiais, de causas espirituais para querer julgar o erro do outro, ou para querer julgar um ato do outro, ou para querer julgar uma ação de uma outra pessoa não temos esse direito porque nós somos falhos tanto quanto ele que deu nós temos que ex exercitar esse livre-arbítrio também para com os outros quando aprendemos isso nós vamos começar a aprender a voltar para o Pai e a partir daí nós vamos aprender a ter comunhão com Deus que nessa noite você aprenda a ter comunhão com Deus, com teu Pai porque Ele vai suprir tudo o que você necessita na sua vida. E você será um ser bonançoso, abençoado, guardado e protegido pelos anjos do céu, porque Deus vela e zela pela vida daqueles que o buscam, que procura ter intimidade com Ele. Tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus e você será vitorioso em nome de Jesus e graças a Deus Graça e paz, que Deus abençoe a sua família que nessa noite você possa encontrar a unção do Espírito Santo sobre você quando for dormir, não esqueça de falar com o papai porque ele quer te ouvir quer mudar o teu destino, quer mudar o teu cativeiro, quer mudar a tua história quer sarar a tua vida, quer sarar esse câncer que o médico disse não tinha mais jeito... tem jeito... o Senhor quer curar você... das enfermidades físicas... mas também Ele quer te curar... da enfermidade da tua alma... Ele quer que você aprenda... a lidar com as pessoas... dando a elas o direito que elas têm... respeitando o livre-arbítrio dela... e assim você será... vitorioso para sempre... E nos encontraremos no reino dos céus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. E até amanhã. Quero ver Deus. Em nome de Jesus. Bye. Beijos, beijos e beijos.